Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual, e aqui dos Estúdios do Banco estamos começando mais um Offshore Connection. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o episódio. Não esqueçam de ativar o sininho aqui do YouTube para receber as notificações do videocast em primeira mão. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection sobre a atualização dos mercados globais. Eu trouxe aqui, nesse episódio, o nosso estrategista-chefe, João Scadiuzzi, Seja bem-vindo, João. Obrigado, Carol, sempre um prazer estar aqui. <risos> Obrigada por estar aqui. E o, o Portfólio Manager de Portfólio Solutions Internacional, Ricardo Costa, que vocês já conhecem. Hoje ele não está aqui no estúdio em São Paulo, ele está em Miami, ele vai passar a ficar lá de Miami, ficar mais próximo dos nossos bankers em, nos Estados Unidos, dos nossos clientes, do mercado, né? do, do, das assets. Então, o Ricardo está falando de Miami. Seja bem-vindo, Ricardo, de novo. Obrigada por estar aqui. Olá, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Bom, nós vamos começar esse episódio né, para falar sobre a atualização dos mercados globais. Né, e vamos falar um pouquinho de janeiro de 2023, o que, que aconteceu em janeiro. Né? É, no último episódio, a gente contextualizou um pouco que, o que foi 2022, né, o que a gente espera para 2023. E vamos falar agora de janeiro, o que, que aconteceu em janeiro. Janeiro foi um mês muito positivo né, para os mercados globais em geral, tanto renda fixa quanto renda variável. E eu queria que o João destacasse um pouquinho para a gente, assim, em termos de fundamentos econômicos, o que, que você destacaria para a ter tido uma performance positiva nesse mês, o ano começar aí positivo dando boas notícias para os nossos investidores Perfeito, Carol eu acho que a gente teve, na verdade, uma, uma confluência de, de duas narrativas né, que apontam para uma maior é, probabilidade de um soft landing, né, de um pouso uhum. suave, bem sucedido aí, da economia global. Então, a gente teve tantas notícias é, positivas né, é, na média em relação a crescimento global, né, de um lado, quanto também uma visão mais benigna em relação à inflação. Uhum. Então, assim, um crescimento melhor ou menos ruim, pelo menos, né? e uma inflação que começa a ceder. Né? E isso, obviamente, que se traduz né, é, numa expectativa de que os bancos centrais não vão precisar ser tão duros, então não vão precisar eles matar o crescimento, pelo menos não na mesma medida que chegou a se temer. então acho que a, a confluência foi essa. Né? Claramente, a, a gente tem visto aí a, a reabertura da China como um elemento importante né, uhum. é, que vem acontecendo é, e que vem se acentuando, e os dados tiveram até surpresas positivas em relação a isso, tá? É, os dados mesmo de dezembro de vendas do, do varejo vieram melhor do que esperado para a China, né? Mesmo no pior uhum. momento da reabertura, né? Foi desorganizada, muitas pessoas com muito, Covid, né? pessoas com COVID uhum. mas acabou que foi, foi um dado ruim, mas muito menos ruim do que uhum. se esperava, né? Então isso foi, foi algo positivo. Os dados já de janeiro de vendas de imóveis, né, estão bastante mais positivos uhum. é, e uma retomada já de mobilidade depois da grande onda de Covid, né, que a gente viu uh, em dezembro. Os dados de viagem mais recentemente, durante o grande feriado do ano novo chinês, também foram melhores, uma melhora de 75% do número de viagens Nossa. em relação ao ano passado, tá? uhum. mas ainda com muito para avançar, ainda está 40% abaixo do que era pré-Covid. Uhum. Mas enfim, uma narrativa mais positiva em relação à China, ao crescimento chinês. É, a gente teve também Dados da Europa, né, melhores, então os dados de confiança na Europa é, já vinham melhorando desde novembro e continuaram a melhorar. Né? É, isso é, com impacto positivo também na visão é, global. O próprio PIB da Europa, né? é, no, no último trimestre do ano passado, o mercado esperava uma queda de 0,1. Veio um aumento pequenininho, 0,1, mas enfim, uhum. algum aumento. E claro, o fato de que na Europa é, a crise energética, que foi muito aguda, né? sobretudo ali agosto, setembro, é, ela, claro, ainda é um problema, a guerra Rússia-Ucrânia ainda está acontecendo, ainda tem uma, não, não tem né, despacho de guerra. De Gás da Rússia para a Europa, mas de qualquer forma o preço do gás que chegou a tocar lá no final de agosto 339 euros por megawatt-hora caiu para 57 agora, né? Nossa. Então, isso, assim, é a mudança da, da água para o vinho uhum. e isso uh, reduz muito tanto pressão inflacionária quanto a própria pressão negativa sobre crescimento europeu, né? Então, isso também ajudou, uh, acho que essa performance melhor dos mercados, né? o próprio Estados Unidos, acho que a situação é um pouquinho diferente. O PIB também do quarto tri ele veio mais alto, né? veio 2.9 na primeira leitura, mas foi uma, uma qualidade desse crescimento não foi boa não. Né? É, mais de 60% desse crescimento foi explicado por variação de estoques, né? que é um troço que não é recorrente, é muito uhum. volátil. Outros 25% por é, comércio exterior, que também é muito volátil. Né? E a demanda doméstica final, que é o que a gente mais olha para ver tendência de crescimento, foi só 0,8%. Né? E o próprio consumo, que uhum. veio 2,1 no quarto trimestre, é, ele começou muito forte, outubro foi muito forte, mas os dados mensais mostraram queda para novembro e dezembro. Então, na verdade, uma qualidade um pouquinho pior do crescimento ali, mas com dados de inflação melhores, uma deflação de bens, o Fed mais animado também, é, com deflação é, de aluguéis à frente. Então, acho que isso tudo ajudou é, nessa narrativa né, de um crescimento não tão ruim, né, de uma maneira geral, é, e com uma inflação que começa a ceder né, por, por diversos motivos em cada região do mundo. Então, isso ajudou sem dúvida. Além disso, a, e acho que é, dada um pouco dessa surpresa mais positiva de crescimento na China, na uhum. Europa, né? É, os Estados Unidos, acho que o crescimento, como eu falei, ele surpreendeu para melhor, mas a qualidade não foi tão boa. Isso acabou ajudando é, a perder um pouco de momento o dólar, né? O dólar foi muito forte durante boa parte do ano uhum. passado e começou a perder um pouco de terreno, né? É, e além disso, teve um pouco mais de, de é, nuances de política monetária também. Começou até em dezembro, né? Com o Banco do Sim. Japão que fez uma mudança ali na, no yield curve control, a forma uhum. como eles fazem quantitative easing, é que a, elevou, né? O o, o, a meta de, de juros né, que eles defendem dos 10 anos só ajudou também o dólar a perder um pouco de momentum, tudo isso, né, uhum. tanto política monetária quanto crescimento. E um dólar mais fraco acaba que é positivo para ativos de risco e sobretudo fora dos Estados Unidos, que também é uma parte da história que a gente está vivendo. Né? Ah, isso é um bom ponto, até ia falar, porque dentro dos ativos de risco, acho que o, o DXY, né, que é o ETF que, que mostra né, a, a, o dólar frente às outras moedas né, de, de países envolvidos, ele foi um dos poucos índices que ficou negativo em janeiro, né. Isso. então até puxar... Para o Ricardo aí pegar essa deixa do, do João. Ricardo, é, contextualizando isso, né? De termos de fundamentos econômicos que o João colocou aqui, pontuou, é, para o mercado de ativos de risco, né? Como é que você enxerga janeiro, né? Que foi muito positivo para tanto renda fixa quanto renda variável? Acho que também é bom pegar esse gancho aí também para a gente falar um pouquinho do dólar, né? Perfeito, Carol. Eu acho que esse, esse mês ele realmente reflete né, toda essa. Essa, essa mudança de fundamentos né, que o João bem mencionou, que a gente observou na economia global. Eu acho que Quando a gente fala de, de do mercado financeiro, dos investidores, uma coisa que tem que ficar claro é que os investidores definitivamente não gostam de incerteza. né. Quer dizer, mais incerteza, maior o prêmio de risco dos ativos né, e, por sua vez, piora a performance né, nesse caso dos, dos ativos. Né. Quando a gente reduz a incerteza relacionada à atividade, mais fraco, reduz a incerteza relacionada à inflação, a gente teve essa boa performance, tanto os ativos de renda fixa, de novo, reduzindo o prêmio de risco referente a essa incerteza de inflação né, que a gente tinha visto nos últimos é, meses e anos, é, e também do lado da atividade, né, com uma atividade mais resiliente, reduzindo principalmente o prêmio de risco né, dos ativos de renda variável. Então, quando a gente olha né, os ativos de renda fixa, desde ativos do, ligados ao risco soberano né, dos países envolvidos, tiveram uma performance positiva, de novo, reflexo um pouco desse risco menor de inflação e que, por consequência, a gente vê uma queda nos juros, no juro de longo prazo desses países. Então, o juro americano, por exemplo, olhando aí o juro de 10 anos, a gente viu no fechamento do ano passado chegar quase 4, 4,20%, e o menor ponto desse ano chegou a bater 3,35%. Então, quer dizer, foi um movimento de quase 90 vezes, 0,90% de queda, para um juro de 10 anos os americanos, que é muita coisa, né? quando a gente considera uma economia desenvolvida né? e com menos incerteza quando comparado a outras economias emergentes. Né? Então isso fez com que né? toda essa queda de juros impulsionasse o preço dos ativos de renda fixa. E por outro lado, né? com essa menor incerteza da atividade, a gente viu um fechamento, né? uma queda do spread de crédito. Né? Então só relembrando, né? o spread de crédito reflete um pouco essa incerteza relacionada à capacidade de solvência das empresas, num cenário de atividade mais forte a incerteza de insolvência cai então o spread também tende a fechar e por isso a gente também viu uma boa performance ativos de raio de né o é, esse essa renda fixa de grau um pouquinho mais especulativo esse dólar mais fraco né que vocês bem mencionaram ele também ajudou né os papéis internacionais então renda fixa de mercados emergentes performou super bem nesse contexto né? e por fim é, falando um pouquinho do mercado de renda variável a gente viu um mês de recuperação muito intensa tá é, é, de basicamente todas as regiões, né, países emergentes muito puxados aí por essa é, essa visão mais otimista de China, que o João mencionou, Europa também, né, de todos esses dados mais positivos que a gente viu na região, e Estados Unidos também, né, um pouco dessa compressão de prêmio de risco global, é, mas os Estados Unidos, quando a gente olha né, um pouco desse rally que a gente viu no mês de janeiro, ele foi, de certa maneira, um pouquinho diferente né, das outras regiões, né, quer dizer, o mercado e os grandes investidores, eles seguem de uma maneira geral mais pessimistas né, com relação à economia americana por conta de, de todos esses fatores que o João já mencionou, né, dessa potencial recessão que a gente pode ver, né, ainda, ainda de uma incerteza é, com relação a uma inflação mais persistente. Então quando a gente decompõe essa performance é, de renda variável americana, ela foi muito ligada aos papéis que têm uma qualidade inferior, né, que são os papéis onde hoje o mercado está mais vendido, né, ou menos alocado. Então, foi um movimento né, muito relacionado ao lado mais técnico do mercado, que tinha um viés muito pessimista nesses papéis. E aí, quando você tem uma, uma notícia, algum trigger um pouquinho mais otimista, você pode resultar nesses eventos mais assimétricos. Né? Então, quer dizer, esses papéis que a gente chama né, de aggressive growth, é, ou essas empresas que, de fato, têm uma qualidade de resultados inferior né, à média do mercado, elas performaram muito melhor do que as empresas de mais qualidade, então coloca até um pouco de questionamento né, de quão é, resiliente não né, quão sustentável foi essa melhora dos ativos de risco que a gente viu e que a gente ainda vê algumas incertezas na mesa, né? quer dizer, é, os últimos dados enfim, ainda mostram que é, talvez não todo o pior é, tenha fico, ficado para trás, né? e quando a gente olha um pouquinho do que, que o mercado coloca no preço, é, no preço dos ativos hoje parece né, que o pior ficou para trás, é, mas quando a gente olha um pouco dos últimos dados, isso não parece tanto né, a realidade, né? mas eu vou deixar até para os últimos dados o, o João né, dar uma palhinha um pouco maior do que a gente está vendo. É, foi ótimo esse ponto que eu ia chegar né, é, a falar agora vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos né vamos falar um pouquinho do dessa semana de fevereiro que começou tão quente cheio de notícias aí super importantes né para o mercado que interferem assim diretamente né então João fala um pouquinho do FONC, que foi na quarta-feira no yes. dia primeiro de fevereiro e hoje do relatório de, de emprego dos Estados Unidos também hoje dia 4 de fevereiro 3 de fevereiro desculpa então fala um pouquinho para gente como é que você analisa isso é, Trouxe é certeza ou a narrativa o ajudou na narrativa dos Estados Unidos para melhorar um pouco como é que você enxerga né, e interpretou isso então ótimo vamos lá olha em relação ao Fomc é, eu diria que o, o mercado ele acabou vendo como mais dovish, né mais baixista para a curva de juros né a comunicação como um todo né? para ser justo é, eles mantiveram o comunicado esse foi o ponto principal é, aquela ideia de que ongoing increases in the target rates vão ser necessários uhum. quer dizer estão num processo de aperto monetário e, e que esse processo não acabou, né? e ele usou increases no plural, então né? uhum. e ele chegou a falar que talvez é, que eles vão considerar mais um, um par de altas né? é, de juros, etc. Então, eles falaram sobre isso e tudo mais. Agora, ele acabou sendo visto como mais doves, é, primeiro por celebrar né? é, o início já de um processo de desinflação, falou da desinflação de bens que está em curso, com a normalização uhum. de cadeias produtivas falou de uma expectativa né, que eles têm, aí né, que a gente co é, também é, compartilha, de uma é, queda da inflação de aluguéis à frente. Né, uhum. Embora falou, ó, a gente ainda quer ver confirmação desses números, por isso que não acabamos o ciclo, a gente quer ver uma é, desinflação da, de serviços excluindo aluguéis, que ainda não se tem muita evidência nesse sentido, e queremos ver um maior equilíbrio de mercado de trabalho. Então teve esses, esses pontos para equilibrar, mas, mas claramente ele estava celebrando o início de um processo de desinflação. Uhum. Também foi visto como mais dúvida porque ele foi perguntado mais de uma vez se o Fed estava incomodado com o relaxamento de condições financeiras, que uhum. é a tradução né, disso que o Ricardo nos contou aqui, né, bolsa mais alta, é, juros mais fechados, spreads de crédito, mais fechados e um dólar mais fraco. Isso tudo acaba estimulando o crescimento. Uhum. Né? E aí vai contra o que o FED quer agora, que né? é puxar o né? crescimento, apertar as condições financeiras. Então ele foi perguntar, vocês estão incomodados com isso? E a resposta foi bem tranquila, dizendo, não, a gente olha mais ao longo prazo, né? o longo uhum. prazo apertou bastante, e aliás nem, nem é, mudou tanto de dezembro para cá, né? foi esse o discurso dele. Ele foi perguntado, vocês estão é, preocupados com que o fato de que o mercado precifica dois cortes de juros até o final do ano, uhum. e ele falou, olha, a gente não coloca isso no nosso cenário, mas eu entendo que o mercado uh, precifique isso, acho que eles têm uma visão mais benigna do que do como vai ser a queda de inflação. Então, assim, ele não foi muito uh, incisivo em atuar contra uh, essa precificação mais frouxa que o mercado veio fazendo ao longo de janeiro. Uhum. E isso foi meio que lida pelo mercado como então é carta branca para uhum. continuar. Né? É, uhum. então isso acabou acontecendo, a gente viu logo depois da, da reunião, né? é um fechamento de curva de juros, uhum. né? é, alta de bolsa, então o mercado foi mais ainda na direção de relaxamento de condições uhum. financeiras. E aí, é, hoje a gente teve o relatório de emprego, né? é, e ele realmente não se encaixa nessa narrativa, né? É, de relaxamento de condições financeiras e principalmente uma política monetária que poderia parar mais cedo ou cortar muito cedo o juro. Né? Porque foi um relatório de emprego assim, que foi um choque, né? assim, de tão forte que foi. Uhum. Né? A gente teve 517 mil empregos sendo gerados, a expectativa mediana do mercado era 188, é muita diferença. É, é muita né? diferença é, e ele quebrou uma narrativa que vinha acontecendo, que era o seguinte, olha, a economia americana está em desaceleração, os dados de consumo mostravam isso, falei sobre o PIB, o qualitativo, que não foi tão bom. Então, a narrativa era a economia americana está em desaceleração e a gente sabe, em economia, que o mercado de trabalho ele é visto como um indicador defasado de atividade. Então, primeiro uhum. cai a atividade e a demanda, depois as empresas reduzem a contratação ou demitem. E na recuperação, a mesma coisa, sempre o emprego último que, que, que recupera. Espera, uhum. né? então ele é defasado, então a narrativa era a economia americana já está pousando e o mercado de trabalho está pousando devagarinho, está defasado como ele sempre é, e daqui, é. A, pouco reflete, e daqui né? a pouco reflete, vai uhum. vir para onde o Fed quer, que é o maior equilíbrio entre uhum. oferta e demanda do mercado de trabalho, aí vem um número tão forte quanto esse né? e claramente quebra essa narrativa. Uhum. Né? E foi um número que não foi só o número de emprego gerado, que foi forte, mas a taxa de desemprego né, foi mínima desde 1969, uhum. principalmente aumentou muito é, o número de horas trabalhadas né, pelo americano nesse último relatório de emprego. Isso é importante porque a gente está falando de todo o estoque, não estou falando só de nova adição de trabalhadores como os 517 uhum. mil, mas todo o estoque de pessoas trabalhou mais, e aí trabalhou mais e a, a renda média horária é, cresceu ainda 0,3, você multiplica ganho de emprego, mais horas trabalhadas e o ganho salarial, a gente está falando de um ganho de massa salarial que só no mês de janeiro teria sido de 1,5% Uhum. É, nos últimos três meses, é, se você fizer a variação é, e anualizar, dá 8,8%. Né? E aí é o seguinte, a inflação está caindo, mas a renda salarial nominal está acelerando, isso uhum. significa que a renda salarial real está melhorando na margem tá melhorando ah. e tem mais produção né você tá vendo que as empresas estão ali estão empregando estão produzindo pessoas estão trabalhando mais horas isso. então e aí esse ganho é. de renda salarial ele é importante por quê porque como eu falei ó, o consumo ele caiu em novembro e dezembro mas se a renda das famílias volta a aumentar a renda do trabalho tem grande chance desse consumo voltar a, a acelerar e isso não se encaixa naquela narrativa uhum. de que estamos pousando a economia Tá? Então nesse sentido foi um relatório, acho que é importantíssimo, claro, uhum. não é um relatório só que vai decidir até a próxima reunião do FONC, que é, é quase já no final de março, 22 de março, a gente vai ter é, ainda é, muitas uh, indicadores, vai ter mais um indicador de emprego, vai ter dois uhum. CPIs, tem muita a, a água ainda né, para passar embaixo dessa ponte, mas claramente ele não se encaixou nessa narrativa, ele vai mais na linha de que o Fed vai ter que sim fazer mais do que o mercado precifica, né? É, e não vai na linha de cortar tão cedo o juro uhum. como o mercado precifica também. Então, foi um relatório mais rockish. Né? Uhum. É interessante isso. E aí, Ricardo, como é que, como é que a gente traduz isso né, para os mercados, para os ativos de risco? Né? Como é que enxerga, principalmente as que é renda fixa também, né, que está sofrendo é renda variável, como é que, como é que você interpreta Perfeito. É, acho que o João ele levantou pontos bem interessantes que dá para fazer uma analogia bem fácil né, com como a gente tem montado o portfólio recentemente. Né? Então quer dizer, se a gente acha que o mercado está atrás desse movimento de juros né, que o Fed né, deveria entregar né, para a inflação cair de forma mais persistente, a gente prefere encurtar o prazo de vencimento da nossa alocação de renda fixa, né? ou seja, Quanto mais longo é o meu prazo de vencimento, mais sensível eu estou na alocação com relação a oscilações de juros. Ou seja, estou muito longo no prazo, o juros sobe, né, eu tendo a ter né, uma performance mais negativa na parcela de renda fixa. Então, para evitar né, esse tipo de risco relacionado a mais altas de juros que o mercado ainda não precificou, a tendência nossa é de, ainda de alocar um portfólio com prazo de vencimento mais curto, né, com uma duration mais curta que a gente tem a alocação. A gente vê né, que a média, né, o nosso target longo prazo de duration é ao redor de seis anos e meio, sete anos. Atualmente, a gente está com um prazo ao redor de quatro, é, quatro anos e meio, está um pouquinho acima disso, né, eventualmente pode chegar até cinco. Isso se quebra de duas maneiras diferentes. Né, a gente tem um prazo de vencimento mais curto para aqueles ativos é, é, mais high yield, né, que a gente chama, um pouquinho mais é, especulativos, que no curto prazo estão pagando um carrego muito bom e a gente alonga um pouquinho mais para esses ativos de mais qualidade, né, mais investment grade, porque se tiver algum risco de recessão, esse juro de longo prazo pode ceder ainda mais, só que ele vai ceder no ativo de qualidade, né? então o juro do ativo de boa qualidade tende a ficar resiliente e do risco soberano né, até ceder um pouquinho mais. O juro de grau especulativo, né, se você tem uma incerteza de atividade, ele deve né, aumentar um pouco mais refletindo essa maior incerteza sobre isso, como a gente já falou antes. Então, a gente prefere ainda ter uma posição um pouquinho mais curta e também a gente prefere tirar dessa conta, né, quando é possível, a expectativa de inflação do mercado. Então, ficar exposto no juro real né, que os ativos pagam para a gente, justamente pelo ponto que o João mencionou. Né, quer dizer, nos parece que hoje o mercado precifica uma queda da inflação é, é, de forma muito simples, né, de forma muito rápida, é, é, que não parece que é o caso, né, principalmente quando a gente olha esse dado que o João mencionou do payroll, né, o índice de trabalho. Do, do mercado americano ainda está muito forte. Né? Então a gente acha que essa inflação, sendo mais resiliente, a melhor alocação no portfólio está exposto nesse juro real, está né? exposto nesse carrego da inflação realizada, né? vindo mais forte, mas é né? uma parcela real de juros. Né? E só relembrando aqui, a gente falou isso em diversos outros fóruns, né? esse juro real é, é, na economia americana chegou a pagar inflação menos 3 em 2021, e hoje o governo americano paga inflação mais 2 dois, ou 2,5, dois né, dependendo de onde, de qual vencimento você está colocando no portfólio, mas que é uma taxa super atrativa. Né, então a gente gosta bastante desse de tipo de exposição. E na parcela de renda variável, também nos parece né, que o mercado coloca é, um, um risco muito baixo de ter uma recessão. Né, quando a gente vê o nível da bolsa americana, é, e aí a gente sempre gosta de avaliar o retorno, né, o nível de duas formas: né, uma, é com relação à expectativa de crescimento de lucro das empresas, e outra é relacionada ao múltiplo né, que o mercado paga por essas empresas, né, ou seja, para cada um dólar de lucro gerado, o mercado paga hoje quase 18 vezes né, esse dólar em termos de preço daquela ação, né, daquela empresa específica. Quando a gente olha isso historicamente, 18 vezes não condiz com um cenário é, é, antecedente de uma recessão né, tão eminente assim da economia americana. Então, parece que esse múltiplo está muito caro. Né? Quer dizer, o mercado está pagando caro né, para uma incerteza grande com relação à geração de resultado das empresas. E não só isso, né, não só o mercado paga caro nos, é, nos múltiplos, né, mas também na expectativa de crescimento de lucro, ela ainda nos parece muito alta. Né? Se a gente olhar um pouquinho né, com relação é, ao a, a, que deve acontecer né, com as empresas ao longo desse ano, quer dizer, a gente deve ver Ainda né, um aumento no custo dos insumos, muito ligado né, por conta dessa resiliência de serviços, né, os insumos das empresas, boa parte está ligado nesse né, mercado de trabalho, e se o preço dos salários continua alto, isso quer dizer que o custo das empresas, de certa maneira, também continua alto. Só que, por outro lado, o João mencionou também, né, poxa, esse consumo americano parece que está desacelerando na margem, né, o agregado parece, né, de certa maneira, que sugere alguma desaceleração disso. Se tiver uma desaceleração no consumo, vai ser mais difícil das empresas repassarem essa alta de insumo no preço do bem final. Ou seja, vai ser difícil para a empresa manter aquela margem elevada que ela manteve né, no último ano. Então, parece que vai ter uma compressão da margem. Então, nesses dois focos né, de onde a gente vê ou espera né, retorno de bolsa, a gente vê um risco mais elevado para a economia americana. Então, por conta disso, a gente preferiu no mês passado reduzir é o nosso risco de bolsa americana, justamente porque o múltiplo parece muito elevado e do lado da expectativa de lucro, a gente ainda não vê essa compressão de margem que a gente espera para a economia americana nesse ano. Então, a gente acha que nesse nível é um bom momento de você reduzir o risco e é reduzir um pouco a alocação da bolsa americana e focar mais em ações defensivas também como seleção de instrumento. Foi bom é, você falar isso que essa quarta-feira, né? Essa semana a gente teve o nosso comitê de investimento global e a gente deu aqui um overview né, do que a gente está vendo sobre o mercado, é, as nossas alocações, né? Tanto renda fixa que há. A a gente ainda vê como boas oportunidades né ou boas oportunidades ali dentro de renda fixa em renda variável né a gente diminuiu a nossa alocação tática e aí tem a parte de alternativos também só para a gente finalizar né a gente também está vendo agora uma boa alternativa em commodities o, o João falou sobre China né a reabertura então Carlos, fala um pouquinho só sobre essa nossa visão de commodities só um, brevemente né o essa oportunidade que a gente está vendo agora nesse cenário perfeito é, como você bem mencionou, Carol, a gente fez essa movimentação tática, né, ou seja, uma locação mais de curto prazo para expressar essa tese mais positiva de commodities. A nossa visão, no final das contas, ela tem alguns planos de fundo por trás, né, alguns fundamentos que a gente enxerga interessante para commodities. O primeiro é com relação a essa reabertura de China, que o João bem mencionou, né, acho que tem aí né, um potencial de crescimento que deve aumentar a demanda por commodities global e deve impulsionar né, o preço com relação a isso. Tem muita demanda reprimida ainda na economia chinesa, né, que a gente deve ver né, impulsionar diversos índices de commodities, né, desde energia, né, minério, agrícola. Então, quer dizer, isso vai gerar ainda uma demanda muito relevante no curto prazo. E somado a isso, a gente ainda vê um déficit de oferta de commodities gigantesco no mercado global. Né. Então, quer dizer, uma anedota interessante sobre isso, né, a gente vê diversos programas de é, mais sustentabilidade, né, redução do risco ambiental, é que de fato tem restringido né, algumas commodities de certa maneira né, que atuam é, é, de, de uma certa forma um pouco mais nocivas né, com relação ao meio ambiente né, e que você não consegue atender toda essa demanda que a gente deve esperar né, da economia chinesa. Né? Então acho que essa, esse movimento né, somado a uma restrição de oferta é, junto com essa demanda muito acelerada deve combinar né, numa alta expressiva né, dos índices de commodities que a gente espera. E um outro ponto muito relevante é isso, é com relação a esse dólar mais fraco que a gente pode esperar nos próximos meses. Né? Então, quer dizer, o dólar, ele tende a ter né, um impacto né, nas commodities de maneira geral, né? quer dizer, no, no preço dos commodities sempre avaliado em dólar, né? então quer dizer, o dólar enfraquecendo o commodity, né, como um todo, deve ter a sua, a sua apreciação. Né? Então, a gente vê que um cenário de dólar um pouco mais fraco tende a ser mais positivo também né, para o conjunto de commodities como um todo, tá? Então esse enfraquecimento do dólar que a gente vê desde diferencial de juros americanos menor, diferencial de atividade é dos Estados Unidos também menor, né? Então tudo isso deve combinar para um cenário de dólar fraco e ajudar também nesse movimento de commodities. Então, a gente acha que commodities ela deve ajudar aí no posicionamento do portfólio com relação a diversos fatores, desde uma inflação um pouquinho mais resiliente até né, esse dado de se a gente tiver uma atividade, né, um pick-up da atividade acima do que a gente estava esperando. Né? Então o também deve performar bem. É, com relação a isso, a gente acha oportuno, né, de certa maneira, até um pouco complementar as demais alocações do portfólio, ter um pouquinho de commodities como, como de forma tática né, na carteira hoje. Né? Então por isso que a gente resolveu aí alocar é, é, nos portfólios uma posição para né, ter essa, esse tipo de exposição agora. Um, perfeito, Ricardo. Obrigada. Acho que passamos aqui por todos os pontos, né? os pontos principais aqui de janeiro e fevereiro, o que, que a gente já está enxergando aqui. A, semana, a primeira semana de fevereiro foi movimentada né? e bem interessante aí em termos de fundamentos econômicos. Então, queria agradecer novamente, Ricardo, aí de Miami. Obrigada por estar participando com, com a gente. Obrigada, João, mais uma vez, por estar aqui. É sempre muito bom escutar vocês dois a, a, trazendo essas atualizações de forma tão clara. Eu acho que o objetivo Aqui para todo mundo. Obrigado, Carol. Obrigado, Obrigado Carol. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Espero vocês no próximo episódio. Olá, pessoal! Vocês acabaram de assistir mais um episódio do Offshore Connection, que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore. Em todos os episódios, o programa traz grandes nomes do mercado financeiro, além de especialistas em investimentos internacionais aqui do BTG Pactual. Nossa área de Portfolio Solutions conta com escritórios espalhados pelos Estados Unidos, Europa e América Latina. Uma equipe sênior com sólida experiência no mercado, uma gestora de recursos independentes com foco em carteiras exclusivas, controle de riscos dos portfólios e uma estrutura global. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e também ativar o sininho para receber nosso conteúdo em primeira mão. Até o próximo episódio!